Eu sei que eu fiquei sumido por um tempo, então eu vou tentar resumir o porquê disso com o mínimo de e esforço possível. Aí eu falo do filme de Dragon Ball. Umas coisas boas aconteceram comigo, depois um monte de coisa ruim aconteceu comigo. E quando eu achei que não dava pra piorar, a coisa piorou e foi embora com o meu moletom do Ben 10. E pra piorar mais ainda, meu microfone deu pau. Então se tu quer me ajudar, se inscreve aí no canal e deixa o like nesse vídeo. Ah, meu moletom de 18 reais da Shopee. Hoje eu vou falar de mais um grande sucesso das barraquinhas pague 2 Leve3 com risco de 78% de chance de nenhum dos três DVDs funcionarem E você voltar no outro dia para trocar eles, mas o dono da barraquinha falar que você está tentando passar a perna nele Porque ele tinha testado os DVDs antes de vender eles para você Você acusa ele de estar tá te roubando e ele te acusa de tentar passar a perna nele e você se encara por uns 3 minutos porque nenhum dos dois pode chamar a polícia para resolver esse problema porque toda essa situação é ilegal. Então depois de uma hora tentando resolver esse problema, você volta para sua casa para pros DVDs novos que você pegou funcionarem. Mesmo no fundo você sabendo que vai ter que repetir todo esse processo de novo. Eu sei que eu já pedi para vocês se inscreverem e deixarem like, mas eu tenho de lembrar vocês de novo porque... Para vocês não perderem as próximas confusões e presepadas desse canal. Esse filme começa com um torneio que é tipo a série C do Torneio do Poder, com apenas participantes do outro mundo, ou seja, mortos e esquecidos. Que nem a série C mesmo. Enquanto rolava esse torneio onde o Goku e o Pai Paikohan estavam lutando, dá um problema na máquina de lavar as almas que serão mandadas para o inferno. Lá no castelo do Senhor Emadaio. E é tudo culpa desse moleque aí que fica assistindo tiktok ao invés de fazer o trabalho dele, esse filha da puta. Ele acaba virando esse monstro, bebê gordo gigante do mal que congela o senhor e madaiou no castelo dele. E por consequência os mortos voltam à vida, pra causar muita confusão na terra. Até esse ser do bigode estranho volta à vida. Enquanto isso tá rolando um almoço na casa do Gohan. E pra variar a vida é o tá junto. Vamos ver se o Gohan vai ficar com essa cara, depois que o moletom dele do 10 Supremacia Alienígena sumir. Eles ficam sabendo que os mortos voltaram e vão para a cidade, da soco em morto vivo. Inclusive eles se divertem pra caralho, nem parece que tem um exército de pessoas do mal matando gente na cidade. É muita diversão. Goku e Pai Kohan vão lá ajudar o Senhor Emadaio. E o plano deles é o seguinte, enquanto Goku luta com esse Majin Buu, com o um ensino fundamental incompleto, Pai Kohan vai tentar quebrar esses cristais e libertar o Senhor Emadaio. Se bem que tem um monte de almas e funcionários públicos presos com ele no castelo, então não é só o senhor Emadaio. Mas foda-se, o negócio é salvar o senhor Emadaio. Goku e o um monstro Jamemba começam a lutar, e o bicho logo no começo mostra que tem os poderes meio diferenciados, e enquanto isso na terra Gohan e Videl estão lutando com os monstros que fugiram do inferno, e aparece o Freeza, como se fosse o rei da porra toda Dá aquela risada marota dele a gente até pensa que esse mané tem alguma chance de vencer. O Gohan faz umas poses ridículas lá, a vida nem tenta esconder mais que gosta desse cara. A menina já tá louca. Os dois se encaram, meu coração dá tá uma gelada de expectativa e o Gohan mata o Freeza com um soco só. Os cara não cansa de fazer o Freeza passar vergonha. Olha as coisas que esse homem tem que passar, gente. Freeza, valeu a pena aparecer nesse filme? Valeu a pena essa participação especial? Os caras fizeram o um duplador do Frida sair da casa dele, pegar trânsito, ficar estressado pra gravar dois segundos de fala. Olha as coisas que o dinheiro faz uma pessoa fazer. E ele deve ter ganhado uns 2 reais pra gravar essa cena. E esse filme, além de ter uma das melhores animações dos filmes de Dragon Ball Z, tem outra coisa que torna ele incrível. Que é esse frame aí, maravilhoso, que é aquele meme do Gohan. Uma das melhores coisas que já aconteceu no mundo. Só de olhar a cara do Gohan dá vontade de rir. Essa imagem é tão maravilhosa que eu não consigo colocar em palavras. Ela combina com quase tudo que é associado à sacanagem. Olha pra cara do Gohan, o cara tá pronto pra cometer um crime. Depois de reunir as esferas do dragão, eles pedem pra Cheyneau consertar tudo. Mas o lagartão dá uma desculpa lá e manda eles mesmos resolverem essa merda. Enquanto isso, Pai Cohen descobre como quebrar esses negócios em volta do castelo falando merda pra caralho, só que vai demorar pelo menos uns dois anos pra quebrar esses cristais aí falando esses palavrões. E o Goku tá tomando uma sova do Jameba gorducho lá, e já que não tem jeito, o Goku se transforma em Super Saiyajin 3 e arregaça o bichão, só que o maluco volta cheipadaço pronto pra deitar todo mundo na porrada. A luta dos dois já começa e o Jameba não só ficou mais magro, como também mais forte, inteligente. Além de ter seus poderes roubadaços dele. Goku toma uma surra do cara e quem aparece pra salvar ele é Vegeta que tava no inferno, mas depois de todos os acontecimentos anteriores também volta. Vegeta que apareceu só pra apanhar e cumprir a cota dele. Vendo que vai dar merda pra eles, Goku propõe pra eles fazerem a fusão. E comeu jamais pra porrada. Vegeta faz um cu doce, mas aceita fazer a fusão. O problema agora é se esconder do bicho pra se fundirem. Pra falar a verdade, nem foi um grande problema, nem sei porque eu exagerei dessa forma. O problema mesmo foi dar errado e eles ficarem 30 minutos tomando uma surra do Jamamba. Até a fusão acabar e eles sentarem de novo. E enquanto isso, mostram as cenas do Goten e do Trunks enfrentando o exército desse homem aí. E eu sinceramente nem entendo o porquê disso. E se era pra ser a parte engraçada do filme, falhou miseravelmente. Porque não tem graça nenhuma. E o Gohan também foda-se. Esqueceram dele e da Videl. Ninguém nem toca mais o assunto até o final do filme. Vai Kohan aparece para distrair o Jameba. Enquanto o Goku e Vegeta fazem a fusão. Ele até consegue distrair o bicho por uns 2 segundos. Antes de ser nocauteado pelo bicho. Depois da fusão, o Gogeta arregaça o Jameba em um segundo. E o filme acaba com esse sentimento de que tá faltando alguma coisa aí. A pior coisa desse filme é esse sentimento de que tá faltando alguma coisa. E que a luta do Gojeto e Jameba podia ser um pouco maior. Talvez um, uns dois segundos maior do que ela foi. Que seria metade da luta. E eu tinha muita expectativa de ver o Gojeto porque ele tá na capa do filme. E ele aparece por dois segundos. E a nota que eu dou pra esse filme é bom. Nota bom e meio. E esse foi o vídeo. Mais um grande sucesso aí das Barraquinhas Pag 2 e Leve 3.